Quem começa, eu você? Pode <risos> Hoje em dia, né, a mulher vem buscando mais e mais espaço pela sociedade, na sociedade e pelo direito de igualdade. Eu queria saber de ti, o que tu acha nisso? Olha, eu acho que as mulheres dominaram já há muito tempo o cenário, tanto de trabalho como na sociedade. Eu acho só que a mulher veio mais tarde é, no ramo. Eu vou dizer pra vocês na Havana, 85%. É, da Força de Trabalho, na van são mulheres. A maioria das gerentes hoje são mulheres, a maioria dos líderes são mulheres. E ela, com o decorrer do tempo, elas vão chegar na diretoria, vão chegar no conselho, mas por mérito próprio, sem você usar de cotas ou, ai, tadinha das mulheres, não. Eu sempre falo, as mulheres são mais inteligentes, mais trabalhadoras, tem mais bom gosto, elas são superiores são aos homens, né? né então, se nós ainda arranjarmos cota para elas, aí então tá dos homens, né? Nós vamos sendo, no futuro não muito longe, nós vamos ser os quadros vantes. As mulheres já são os artistas principais. Na, na van já está tendo que ter cotas, mas para homens. Daqui é. é. a pouco tem que segurar né? as mulheres, né? Eu não gosto muito desse negócio de cotas, não gosto desse das feministas, né? Que na realidade elas tentam dividir a sociedade. Você tem que conseguir o seu espaço através do seu esforço, através da, da sua capacidade e, e não por cotas disso, cotas daquilo... É, para atrás alguém veio e falou que tinha que ter cota para ser diretor da empresa para dar para as mulheres ou cota para ser conselheira das empresas. Isso vai com o decorrer do tempo chegando lá, porque as mulheres vieram para o mercado de trabalho mais tarde do que os homens. Então antes as mulheres ficavam em casa, ganhando os filhos, hoje elas estão nas empresas e elas estão dominando as empresas. A, a vida do Luciano, empresário, com o lado família. É, como é que esse tempo consegue é, final de semana, um sábado, um domingo, comer um churrasco com a família? Minha vida é muito voltada à AVA e ultimamente à política. né? Você acaba é, se especializando ou falando ou trabalhando aquilo que você gosta lá em casa é muito de avan, é muito de <risos> política, é, é um pouco de tudo, é, mas é normal isso em qualquer lugar, né? Se você é um fazendeiro, vai falar sobre a sua fazenda, se gosta de gado, vai falar sobre gado e assim por diante. Né? Então eu vejo o normalidade. As pessoas têm que fazer aquilo que gosta né? e tem que se relacionar com pessoas que também gostam das mesmas coisas. Né? Então, eu acho que é isso, é normal, eu levo a vida normal, tenho férias, é, me dedico muito àquilo que eu, que eu acredito. Uma dúvida é que a gente conversa com vários parceiros, a gente, dentro da Cidade do Mar, a gente tem parceiros no Rio Grande do Sul, tem, tem algumas perguntas do pessoal de lá, tem o pessoal da Paraíba, por exemplo, Campina Grande, uma pergunta do rapaz, eu te, gostaria disso, que, que mensagem transmitir para o Luciano? Quando vai ter loja em Campina Grande? Olha, fala pra ele, Campina Grande. O Rio Grande do Sul, a gente vai encher. O do Sul, eu tô agora com um parceiro aqui de elageado. Mas eu tô com a relação aqui de 50 lojas, né? Eu fico riscando, de, eu sou elétrico, se deixar eu risco, daqui a pouco até a mesa. Mas são várias cidades que já estão confirmadas pro ano que vem. É, eu acho que nós vamos chegar a 142 lojas esse ano. Nós temos por 134. Nessa semana, 142 até o final do ano, mais 165 em 2020, e 2021 ou 22 as 200, e começa no plano 300. São 200 empregos que a gente gera, a gente vai para somar para o município, a gente paga impostos, é, dá empregos, é, melhora a alegria da, da cidade, que no final de semana, no domingo, no feriado tem alguma coisa para fazer. Vocês são de Balneário Camboriú, né? Isso. O que seria de Balneário Camboriú se há muitos e muitos anos não tivessem aberto o comércio no domingos e feriados. Zero. O que aconteceu com o crescimento do Banário de é que se tornou uma cidade diferente, onde deixaram construir para cima. É isso? Então vem aquele mosaico lindo, maravilhoso, uma cidade moderna. É, abriram o comércio sábado, domingos e feriados e atraiu toda a região para ir para lá. O que aconteceu? Abocanhou o comércio. A Bocanhô, a construção civil, num lugar só hoje, é uma das cidades mais, com um metro quadrado mais caro do Brasil, com, com um poder aquisitivo caro, de uma qualidade de vida única, porque se acreditou no desenvolvimento. É nisso que eu acredito. Quanto ao Rio Grande do Sul, né, Rio Grande do Sul a gente sabia que até pouco tempo atrás a água não tinha entrado. Nenhuma. Qual foi a... Teve algum motivo específico? Sim, claro. 2018 foi a primeira loja no Rio Grande do Sul. Eu tentei ir para o Rio Sul em 1999 e lá estavam um prefeito do PT e um governador do PT. Nosso projeto ficou três anos e não foi aprovado, três anos. Primeiro eles não gostavam da Estátua da Liberdade, da fachada da Casa Branca e do estilo americano, então eles eram voltados a Cuba, Venezuela já naquela época. Então eles não aprovavam o projeto e aí também nós tínhamos lá quatro hidrelétricas para fazer no estado, ficou dez anos também não aprovado. Aí tivemos uma reunião com Sartori. Sartori deu a liberação das hidrelétricas, onde nós estamos investindo 300 milhões, mais de mil empregados. E aí eu disse para o Sartori que a partir daquele momento a também ia investir em lojas no estado. É, para você ter ideia, devemos acabar o ano agora com 6 mega lojas. Ano que vem devemos chegar talvez próximo de 20 mega lojas. Mas eu prometi 50 mega lojas no estado do Rio Grande do Sul. Então vamos, vamos acabar agora no final do ano as hidrelétricas, uma ou duas hidrelétricas, ano que vem ou daqui a dois anos acaba as quatro. É um estado fantástico que está se abrindo né? porque saiu vermelhada Eu vi lá o mapa pintado de vermelho porque eles não aceitavam fazer hidrelétrica no estado. Nossa. É uma loucura é uma loucura, loucura. Quer dizer, não deixa fazer energia, não deixa entregar, não deixa gerar imposto, quebrar o Rio Grande do Sul. Era o estado mais comunista, digo sempre que o Brasil é um país comunista, e o Rio é um dos estados mais comunistas do Brasil. Sim. Mas agora o, o povo viu que votou errado durante esse tempo todo, Sim. quebraram o estado e agora eles querem se libertar. Eu e, se eu, poucos, e eu né? sou um dos que vão ajudar o estado a se libertar dessa, dessa desgraça Sim. que é o comunismo socialista juntos todos somos mais fortes né? e todos juntos de verde e amarelo né? <risos> com um novo com um novo discurso acreditando no novo país o, uma dúvida que é que a gente tem também que a gente acaba conversando o teu exemplo hoje né não é só como exemplo fictício mas como empreendedor como tudo isso que tu faz hoje é, não só de dar cara a tapa na política que é a coisa que muita gente deveria fazer e acaba não fazendo mas também o um lado é, empreendedor em si, negócios. O que, é que o Luciano é, teve, o que aconteceu na vida dele, que ele saiu de ser um empresário convencional, lá nos seus quase 40 anos, de uma lojinha pequenininha, e qual foi o momento? Foi um livro que leu? Foi uma inspiração? Foi não. o que aconteceu que virou a chave? E, é, uma muito boa pergunta. É o seguinte, A Avon começou em 1986. É, eu fiquei 30 anos é, não aparecendo sempre acreditei que quem tem que aparecer é empresa empresa empresa empresa. É, depois de 30 anos é, nós estávamos sendo muito atacados que a van era do Lula e da Dilma ou dos filhos do Lula e da filha muito da Dilma. Né? Chineses, é, é. Mas antes era chineses, americanos, é, era de, de quem fosse. Quando a gente notou que estávamos perdendo cliente porque as pessoas não compravam mais na van, porque a van era do Lula, da Dilma ou da família deles. Aí a gente fez a campanha de quem é a van e a gente foi fazer a entrevista e viu que realmente havia essa falta de informação. E eu tive que aparecer há três anos atrás. Por incrível que pareça, a gente notou que melhorou é, o contato com o nosso cliente. E também, a partir do ano passado, com a minha exposição, eu pensei... É a hora, é agora. Ou eu me envolvo na política, ou o empresário se envolve na política, ou simplesmente nós vamos perder o nosso país. O Brasil vai virar uma Venezuela, vai virar uma Cuba, então todos nós vamos ter que ir embora. Quem tem dinheiro sai primeiro, quem pode vender alguma coisa sai primeiro, e os mais pobres vão sofrer mais, vão ficar sem emprego, sem empresa e vão ficar dependendo de bolsas misérias na mão de políticos. Então, me envolvi fortemente no ano passado, continuo me envolvendo aí para mostrar que o caminho é do liberalismo econômico, de acertar a nossa economia, de, de privatizar tudo, de acabar com o empreguismo, de melhorar o ambiente de trabalho no nosso país. O senhor Quanto... pensa em sair como candidato? Não, não não, sou, não serei político, pelo menos para os próximos anos, né? vou dizer para você, descartado qualquer coisa em 2020, descartado qualquer coisa em 2022, né, quer dizer, eu tenho aí para os próximos quatro anos, para os próximos seis anos, estou fora de política, aí não é tenho pensar. tempo para isso, não, Mas é daqui, vai ser daqui a 20, 30 <risos> anos, aí eu não sei, né, quero ter bons candidatos assim. para me apoiar, é o importante, é o importante, né? importante. Tem que pessoas que, que não são partidárias, pessoas que pensou o país para mudar, mudar o país. Eu tinha uma, uma das perguntas que ia ser lá na frente é sobre uma, uma pergunta de um colega sobre a essa a ideia né, de se envolver ou de apoiar então apoiar, apoiar bons novos políticos. novos candidatos é, não com aquela com aqueles vícios antigos Isso. pessoas lideranças pessoas que, que querem foram para políticas né? para ser um ativista ou ser é, um voluntário político agora esse cara ele tem que estar alinhado com os meus pensamentos, que é liberalismo econômico, é, é, ordem, respeito, progresso, respeito, é, respeito é, odeio pichador, né? eu falo muito já, lá com o prefeito que é, de Ibarre é. de, de de Camboriú, aquela cidade não pode deixar pichar, ou o dono da casa tem que pichar, tem que, tem que pintar o muro, Sim. ou o poder público tem que coibir o pichador e onde for do poder público, ele tem que pintar a ponte, é, não pode. Pichador é bandido. Começa com pequenos crimes até chegar nos grandes delitos. É o primeiro teste de Do, da banidade. O primeiro é. teste testou, viu? É, eu noto isso. As Países pessoas. onde eu vou viajar, onde teve comunismo, são todos pichados. É, a Hungria, é tudo, eu visitei agora todo o leste europeu. É, a Rússia não, porque ela tem. Alguém que manda interesse, então eu fui na Copa do Mundo. A Rússia é, é, um, partido de, é, é um país de partido único, né? é totalmente capitalista. Vão fazer, vão vamos fazer, vamos construir, vamos dar certo. Só que manda lá, né? E aqui, excesso de democracia atrapalha o país. O que é democracia? Deixa que a minoria mande na maioria, não é isso? Quem tem que mandar é a maioria. É, se um, um, um governo foi eleito pela maioria, ele tem que mandar, não é isso? Sim. Não deixar que a minoria divida esse país e traga a desgraça é, para o Brasil, como aconteceu em outros países. É, você começou com uma loja, né? Certo. Uma loja pequenininha e a, a questão é a seguinte, quando saiu dessa loja pequenininha e começou a construir o monumento que é hoje, a é, mas ou menos naquele ponto ali que eu estava com a seguinte dúvida, né? O que foi ali, tipo, o que, que o Luciano... Ah, sabe o que acontece? Sim. Vai vendo que aquele negócio, o modelo está certo, vai mudando, vai acertando. E aquilo ali, de repente, Sim. toma corpo. Coragem de acelerar Sim. e você entra num caminho e as coisas vão funcionando. Quantas empresas deram certo nesse estado? Sim. Porque acredita-se é, no livre comércio, acredita-se é, na meritocracia, acredita que... Uma empresa começada do zero pode prosperar. Santa Catarina é um estado de empreendedores. E isso nós temos que passar para outros estados, outras cidades. Por que, que alguns deram certo e outros não? Porque os, a, os municípios que deram certo acreditaram no empreendedorismo, na empresa privada como geradora de emprego e riqueza. E hoje o Luciano, se ele começasse do zero, literalmente do zero, com a idade que tem agora, ou com a experiência que tem agora, e uma moeda de um real no bolso, apenas sem crédito em banco, sem nada, Qual, okay. o que você começaria a fazer hoje? Qualquer coisa que você faça com vontade, se me der um carrinho de pipoca vai ser o melhor carrinho de pipoca. É, não importa, em qualquer linha, olhar a tua concorrência determinar os pontos fortes e os pontos fracos da tua concorrência e dizer, eu posso fazer melhor que aquilo, eu vou montar um restaurante e eu quero ver as melhores comidas e porque os caras vão entrar tal restaurante pegar os pontos fracos e fortes e tentar montar o teu negócio no teu conhecimento, onde você é bom, se dedicar 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano, trabalhar durante muitos e muitos anos. Comecei com um funcionário, tinha 200 funcionários, sei lá, comecei um barzinho na minha cidade, pequenininho, logo, logo tinha 40, 50 funcionários. Comecei uma feca, comecei pequeninha. logo, logo era a maior feca de Santa Catarina. Qualquer coisa que eu me envolvo eu tento fazer o melhor. E, e qual é o segredo? Trabalhar 24 horas, pensar 24 horas, é foco no negócio, em qualquer coisa que você faça. Essa curiosidade eu acho que pouca gente sabia, que o Luciano já teve bar, então. Já tive bar? <risos> e era o maior bar da cidade. Já teve factory, já teve tecelagem, já teve malharia, já teve pinturaria. E outra, começa um negócio e vejo que não é aquele negócio, passa por outro, passa por outro. Não tem que ter amor por nada que você faz, que você não ganha dinheiro que você não gosta. Que você. segredo é amar o que você... tem... faz. E, e dentro, falando um pouco da empresa, a van, não apenas o Luciano, é, o, pontos que são avaliados de uma forma meio geral para abrir uma nova van, uma nova um novo uma nova cidade, uma nova região. Olha, nós procuramos deve, uma cidade. Deve ter várias, né? Mas né? vamos primeiro para cidades regionais. Uma cidade onde tem várias cidadezinhas ao redor. Ou uma cidade já grande, porque ao redor tem muita gente morando. Então, é, eu tenho certeza que a Avan vai. Agora andar para o norte e nordeste e continuar a nossa luta muito grande pelo Rio Grande do Sul. Imagina, nós vamos aí ter 50 lojas nos próximos anos, completar 50 lojas em Santa Catarina, é, completar 50 lojas no Paraná, cabe sem no estado de são paulo e assim por diante estado do rio de janeiro todos todos os estados do ter bom eu trabalho com um delas nessa né? colunista do portal cidade no ar certo. e eu luto muito contra a violência contra a mulher a Sim. gente tem uma luta muito grande eu queria saber o teu posicionamento particular o que você tem para falar sobre isso eu não consigo acreditar que você possa bater numa mulher bate -se. primeiro eu falo para minha esposa é, a gente é casado eu, sou, eu conheço a Andréia desde 1990, nós estamos juntos é, então, há 33 anos já, né? Como é que você briga com uma mulher, maltrata ela? Não tô nem falando em bater. E como é que você segue o seu casamento? A violência começa na psicológica, é. né? O homem acha que a mulher é mais frágil, né? e possa Só frágil, porque força, ela é forte. Né? Com a sua força bater nela, mas a mulher, pra mim, é... É, é muito, muito poderosa, é, tem um, um poder fantástico. Por isso que eu sempre falo, aqui na van, a prioridade são as mulheres. 85% da Força de Trabalho são mulheres, porque são mais inteligentes, porque têm mais bom gosto, porque trabalham mais. E, principalmente, eu brinco sempre com elas, elas gastam mais. Né? A mulher adora gastar, né? Então, dê espaço para a mulher. É, discuta o relacionamento, mas sempre no mesmo tom. Os assim, números tá estão No mesmo tom. Não precisa aumentar a voz no relacionamento. Mas no mesmo tom. Não, aumenta, nem de um lado e nem do outro. É, aí você não tem briga. Aí sai tudo de bem, né? E o relacionamento continua. Os relatos são absurdos, a violência cresce cada dia. Não, não entendo. E eu isso. queria que deixasse um recado né para esses agressores. Não podemos falar outros nomes para esses elementos tão. Eu acho que os homens que batem mulheres não acreditam na sua potencialidade. É, ou são é, ciumentos, né, que não acreditam neles. Com é, assim, Homens fracos não conseguem, é, não conseguem não, dar Não, são homens esportes. fracos, são homens fracos que não acreditam neles, no seu potencial, é, na sua companheira é, e que tudo pode ser resolvido. É, Problemas nos relacionamentos, todos têm. Se alguém diz que não tem, é porque está mentindo, Com né? Com certeza, Sempre Uma hora se altidades. abraça, outra hora, né? Outra hora se abraça <risos> é, e, e tem que ir vivendo assim. Não é possível, né? É, o bom. É ir passando os anos e lá com 80, 90, 100 anos estados juntos. Vamos fazer uma, a última pergunta simples e objetiva. <risos> o que uma pessoa, uma empresa precisa para fazer negócios com a Van, com o Luciano, para chamar a atenção da empresa? Não, eu acho que tem que ter produto de qualidade. É bom produtos que chama a atenção, é, que tenha um bom preço. Né? Eu sempre falo para os meus compradores, a Van é uma empresa que dá certo porque ela trata o colaborador o cliente e o fornecedor como os parceiros, eu jamais posso matar meu parceiro, eu quero tirar o sangue do meu parceiro para ele fornecer para mim, não, ele tem que ter lucro, o meu colaborador tem que estar tá feliz e tem que ter lucro com o trabalho dele, exercendo, ganhando bem aqui, tá feliz da vida, e o meu cliente tem que estar tá comprando um bom produto, feliz da vida, sabendo que está pagando um bom preço, o que, que é vender barato? É vender um bom produto com um bom preço, não é vender barato um produto que não vale aquele preço que você está pagando. É o custo-benefício. Você vai numa loja da Van, você tem estacionamento, você tem uma loja linda e maravilhosa, você tem que ser bem atendido, você tem ar-condicionado, você vê uma loja que te encanta, que tem tudo no seu lugar, que dá crédito, enfim, que te encante, que você vai para casa feliz da vida, que você foi passear, levou a família lá, é, tem tudo. Van é isso. E você levou um produto de qualidade, e se tiver um problema com o um produto, tem que ir lá na van, tem que resolver. É uma empresa que quer bem o seu cliente. Ok, eu agradeço a sua Obrigado, atenção. abraço. Estamos juntos, pessoal. Obrigado, hein? Abraço, tchau.